Obrigados no sexto round, está no ar a edição de número 373 do nosso podcast, a sua resenha semanal sobre MMA, Renato Rebelo como sempre abrindo alas e essa semana vamos debater o UFC 287 do último sábado, Alex Poatan Pereira não é mais campeão dos médios, isso não é um ensaio, é verdade, Israel é nocauteou o brasileiro no segundo round, Gilbert Durinho fez barba, cabelo e bigode, Raul Rosa Júnior que seria o campeão mais jovem da história do peso galo, já entrou no sabugo e para debater esse grande evento. Temos o time caseiro desfalcado porque André Azevedo já pediu atestado médico, né? Então, como sempre, temos aqui o fiel, fiel de guerra, né? O nosso querido Sheik do Bahrein, Lucas Carrano. Como vai? Como tá essa força? Fala, Renato. Amigos, o sexto round é aqui não tem atestado, não, irmão. Pô, a medicina aqui não, não desenvolveu, né? Aqui no, no Bahrein, pra quem não sabe, a medicina ainda não conhece o termo atestado médico. Então, mesmo se eu tivesse completamente debilitado, eu teria, teria Teria vindo normalmente aparecido aqui... E é isso, cara, tô, tô bem, é, foram aí dois dias acordando cedo, primeiro, na verdade, foi um dia do, acordando cedo e outro dormindo tarde, né, porque primeiro eu fui assistir no, no sábado pra domingo pra assistir o card principal do FC 287, aí eu acordei, tipo, cinco e pouco da manhã pra ver as lutas principais e ontem eu, na verdade, fiquei até mais tarde pra assistir as finais dos campeonatos estaduais, que é isso, né, se aí é no domingo de tarde, aqui é no domingo de noite, início da madrugada, aí comecei no, no Campeonato Paulista, emendei no, no segundo tempo da final do Campeonato Mineiro, depois eu que na final não, do campeonato carioca. Não, Mas eu acho que você não becha, quer falar becha. sobre isso, não. Não, esse pula. <risos> uh, Carrano, é, é verdade que, que a mão de obra estrangeira, quando você diz que tá doente, você leva cinco chicotadas pra, pra melhorar? Não tem um negócio na desse que é melhor que dizer você... que não tá, do, não tá doente? É melhor falar que não acredito em doença. Fala assim, oh, não, minha religião não permite, não, ficar doente. E, é. e você leva... Na região que for, né? Inclusive, eu não posso falar do fígado, porque se bater, já tá judiado, coitado. Se apanhar no fígado aqui, a chance deu de de ir por. O vinagre é muito grande. Carrano, é, por favor, uma crítica pública André Azevedo e você acredita nesse atestado ou tá com cara de marmelada? Pô. O negócio é isso, né? O André... A gente já tinha essa suspeita, né, o, o Renato? Que a partir do momento que o André se tornasse... Ele, ele já era, efetivamente, o cidadão mais bem-sucedido do bando. E aí, quando ele esfregasse isso na cara da sociedade, se tornando aí o, o supra-sumo do, do MMA brasileiro, a única pessoa relevante na Ô, cena... Carano, é, é... é grande a chance dele ganhar mais que nós dois juntos, né? E, e, e ganhamos porra. em dólar, hein? É, pô, a chance dele ganhar mais que o um Sheik aqui, pô. Eu, eu acho que eu escolhi o cavalo errado nessa conversa corrida, devia ter, ter ido trabalhar pro André Azevedo, entretanto é, meteu tô, a testada, aí a gente hein? sabia tô na fila, se tiver essa boquinha aí é, e faz, que... ó eu... irmão, não tô falando de, de ser jornalista nada não eu tô falando de lavar passar e cozinhar, né? É, Pô, mas aí já... esse, é, esse é o problema aqui ó Renata, aí essa, essa é o, a questão, minha mãe falou, aprende a cozinhar, Lucas, que isso vai te dar vantagem em algum momento quando chegarmos pra disputar o, é, o, a vaga de, de, de, de assistente pessoal, vulgo morto domo do André, eu fatalmente vou levar vantagem por conta dos meus dotes culinários. Aliás, inclusive, em homenagem a você, sua digníssima, eu fiz um maravilhoso joelho que em alguns lugares é conhecido como italiano, é, bauruzinho, sei lá, tem um milhão de nomes, mas em Minas e no Rio é joelho, então vai ficar sendo joelho mesmo. É a única coisa que a gente concorda, ao contrário da bolacha e do biscoito. E fizemos, fiz aqui no, no Bahrein. Estou pensando, inclusive, em abrir uma birósplica dessas de esquina aqui para poder vender joelho aqui no Bahrein e não precisar mais mexer com esse negócio de MMA. Maravilha. If you have a dream, your life, go ahead. It's a possible! Ah, eu pergunto logo sobre a luta da noite, né? No UFC 287 foi Kelvin Gaston e Chris Curtis. Gaston, que tava numa draga danada, voltou. Mas a pergunta que eu te faço é: voltou e empolgou? Lembrando que o Gastelum tem só 31 anos e vinha de cinco derrotas em seis lutas. Ah, também só pegou a nata, né? É, Robert Whittaker, que era a Adesanya, Kanonier, Darren Chill, que foi uma decisão dividida. Mas aí, voltou e voltou, mostrando que é, que é, que é o bicho ou voltou? Tô e aí não sei se não sei se vai muito longe não. Olha, vamos vamos ser honesto. Eu não posso ser injusto aqui com o Kelvin Gaston porque antes do evento a gente estava comentando sobre isso e é verdade o Kelvin Gaston tava com a faca no pescoço, né? Ele tava a água tava batendo na bunda. Se ele não vencesse o Chris Curtis, eu ouso dizer que por mais que as derrotas fossem pô para adversários complicados, não sei o que e tal, que ele pudesse talvez dar uma passada até no RH, porque ele ficou ficou com Complicado, né? Muita, muita luta sem vencer. Ele chegaria a seis derrotas em sete lutas. Ia ser realmente algo extremamente desagradável para o Então a vitória foi muito importante para ele. Ele mesmo falou, acho que deu uma entrevista falando que cruzou o Vale da Sombra da Morte, não sei o que, para poder vencer. E venceu um adversário muito duro. Chris Kurtz não é bobo, né? Não tem mais bobo no MMA. E o Chris Kurtz certamente não está nesse, nesse grupo de bobos. E, e daí ao Gastelon, pintou um campeão? Acho que não. Mas é um bom indício para ele de que dá... Para tentar reconstruir Talvez essa, essa vitória meio que espremida essa, Enfim, né, teve de puxar realmente lá do fundo Da, da motivação E aquele dar da realmente tudo de si para poder vencer Era o que ele estava precisando O Gasselon parecia meio desanimado Meio, meio cabisbaixo Talvez seja esse o, o a injeção de ânimo né Ou seja, essa a injeção de ânimo Que o Kelvin Gasselon precisava é, Vamos ver como é que ele vai se dar agora Contra outros adversários Ele abaixou o nível Estava né, pegando caras mais lá de cima Abaixou o nível e venceu Vamos ver agora se ele dá mais um passo e vem ou se ficou realmente é, no passado essa ideia de que o gás não poderia ser um top da categoria. É, agora, o menino Raul Rosa Júnior, né, que já falava Falando. que era capaz. É, já, já falava que era capaz de vencer qualquer peso galo no mundo, com 17 anos, que se dominaria o Dominicruz Cruz e XYZ, que já, já poderia bater o Jamã Stanley pegou o Christian Rodrigues, que era 1-1 no UFC, é, de 25 anos, ou seja, um rapaz bem jovenzinho também, entrou. não entrou pelo Dana White contendo esse. Cirrus que venceu, mas não foi chamado. Entrou um pouco depois, estreou com derrota. É, dominou o Raul Rosa Júnior por dois rounds, né? E dominou na força física e dominou via grappling, que é o forte do Raul Rosa Júnior. E aí, O pessoal, tava falando na diferença da, da força de um adolescente, né? Porque 18 é tinha ainda adolescente. É para um homem formado de 25 anos. Você acha que foi isso a diferença física mesmo entre os dois? Ou o Raul Rosa Júnior tá, tá, tá tentando mais? É, Mordeu mais do que pode? Tem um pouco sim da, da questão física, né o Raul Rosa Júnior certamente não tá totalmente desenvolvido ainda e, e Deus que me perdoe o que, que vai virar quando acabar de desenvolver essa feição dele, se isso aí ainda é o nível intermediário, na hora que Digi evoluir para o nível máximo, sai da frente. Mas ele tem essa, essa questão que, que joga contra, mas, honestamente, eu acho que fez mais diferença de fato a parte técnica. Parte técnica e a experiência, a tranquilidade para poder colocar o jogo e, enfim, a, a afobação, talvez, aí, da juventude, possa ter. Eu falei daquela arrogância, né, na live, da arrogância natural da, da juventude. E o risco é sempre esse, né? Você dormir achando que vai ser o John Jones e acordar como sei de North Cut. Esse é o perigo, né? Você não pode também sonhar demais, olhar muito no, no balãozinho de sonho que tá em cima da cabeça. Não se tropeça Na pedra que tá na sua frente Foi mais ou menos O que aconteceu Com o Raul Rosa Júnior. Confesso Que achava Que ele passaria Por esse desafio não, não, A gente até brincou Falou muito Sobre a possibilidade dele ser campeão Não acho Que ele seria campeão Mais jovem Na história do UFC Etc e tal Mas achei que Pelo Christian Rodrigues Ele passaria Ficou claro Que talvez Ainda tenha que trabalhar Mais ainda Que realmente Não tá lá E essa é a que, esse vai ser O momento chave É curioso isso Porque como é, ele é caramba, Muito precoce que Agora tem o lance Da, da, da dúvida da derrota né? Sim. Tipo o cara eu tava Exatamente. achando que ia a, que macetar o Aljaman Sterling caiu pro Christian Rodrigues. E agora? Puta, eu não sou tudo isso. Eu sou aquilo. Aí entra a ah. dúvida. Aí desanima, aí desmotiva, aí não sei o que. Com 18 anos, né, brother? Tu não sabe é. nada da vida. Você não sabe Complicado. Não o suficiente pra saber se você sabe alguma coisa ou não. Você é, acha que as pessoas, que as pessoas mais velhas sabem, sabe? estão com a vida toda já desenhada e pronta. E, na verdade, tá todo mundo perdido no mundo. Ninguém sabe nada. Mas leva um tempo até aprender isso. Eu acho que a falta vai precisar precisar de muito apoio, de gente próxima, família, amigo, treinador, colega de, de equipe, porque, é, isso que eu ia até pontuar, Renato, é fundamental isso que você citou, cara, porque a primeira derrota, ela é um momento, eu, cara, 10 entre 10 atletas que eu, que eu converso e a gente lida com muito atleta de todo nível, sempre fala a primeira derrota é o momento mais é, decisivo da sua carreira, a forma como você lida com isso, tem gente que nunca se recupera da primeira derrota mentalmente, tecnicamente entra num abismo e não sabe o que fazer, e o Raul Rosa Júnior vai ter que passar por isso ainda em formação, inclusive, cognitiva, né? Ele não tá... Ele não tá a personalidade dele é. não tá formada. Tá na escola é, ainda, tá, né? É. Complicado, é, sei lá, sei lá. Não, não... Vai precisar de muito, muito, muito, muito... Vai ter que mostrar... talvez agora, Renato, mais até do que se ele tivesse ido no embalo e o momento fosse empurrando ele, né? A, a, a lei de Newton, o corpo em movimento tende a manter em movimento. Agora é que ele vai ter que mostrar realmente que é diferenciado, que é acima da média, pra poder suportar recuperar algo que, pô, muitas vezes atletas de 30, 30 e poucos anos tem dificuldade e ele vai ter que fazer isso muito jovem sem carcaça ainda. Inclusive carcaça física, porque ele é feio de doer. É, e falando em carcaça, o Kevin Holland, que tá mais fino que fio de telefone, pode entrar no ranking, né? Porque é do acauteou o Santiago Ponsenívio. Não sei se ele vai entrar, porque o 15º é o Michel Pereira que vai lutar com o Underboy e o 14 é o Jack dela Madalena que acabou de entrar. Mas o Michael Chiesa parece que tá de saída, o Neil Magny também, nos... mas o aposentou, então vai entrar. De repente, na atualização do ranking a gente tem o Kevin Holland de 15o e vai renovando vai ficando interessante essa divisão também né você acha que o Kevin Holland achou finalmente a casa dele é cara o Kevin Holland eu acho Pode Kevin Holland falar é um voltador. que é não. eu não. Não, não, é que assim, cara, o Kevin Holland é um bom lutador, tem boas mãos, é, sempre faz lutas interessantes. Só oh, Falta é, tipo aprender cara, a andar e a falar, né, Carrano? Tirando isso. É, tirando todo o resto, ele é ótimo. Não, mas falando sério, o problema do Kevin Holland, pra mim, é no departamento da estratégia mesmo, cara. Essa luta, ele, pô, eu fiquei até achei que ele não fosse conseguir passar pelo Posenib, não vou mentir, por mais que o Posenib já não seja mais o mesmo, mas achei que ele não fosse passar, é, conseguiu a vitória, a vitória por um nocaute, interessante, mas quando ele enfrenta desafios que exigem um pouco mais dele no departamento que ir de luta, ele escorregar na casca de banana. Minha grande restrição com relação ao Kevin Holland subir muito na você categoria é essa. Você muito na banana, Carrano? Não, nem na banana, não? nem na casca. É. Não, não, não, não, não, não senhor, não senhor. E o Kevin Holland ah, vai, vai precisar é. disso, cara. Não, não pode ficar tranquilo, pô. mas o, o Kevin Holland vai, vai precisar é, resolver essa questãozinha aí, né? Ele tem que, que acertar um pouco os ponteiros aí, apertar os parafusos na cabeça, porque é, se fora do ranking já é rabeira, se você tá ranqueado nessa categoria, meu amigo, primeiro, o nível de Desafio cresce exponencialmente a cada rodada. E pior do que isso, é desafio de toda a ordem. Você vai pegar wrestler bom, é, grappler bom. Vai ter gente com uma trocação tão boa ou melhor do que a sua. É, e aí, por isso que eu gostaria de ter um pouco de calma com a andor porque o santo tá de barro com o Kevin Holland. É, depende do casamento, né? Se Kevin Holland pegar o Belal, pegar o Durinho, pegar... Pô, tá no... Se fodeu. Não, tem, não é. tem outro jeito de escrever. Se fodeu. Eu tô no sábado. You're fucked, né? Como dizia o Breno <risos> é Mas falando em Durinho, mais Judal... Vidal aposentou, né? E assim, tá claro que era a hora, né? O Dana White costuma dizer que se você começa a falar de aposentadoria no MMA, tá na hora de parar, mas a gente viu, né? O Durinho enveredou pela luta agarrado, mas Vidal conseguiu se livrar bem, mas quando ele voltou de pé, já não tinha mais força nos braços, né? Já começou a tentar dar overhand de qualquer forma, não dá mais, né? Chegou uma, uma muita quilometragem, já tem, vai fazer 39 anos agora, tem aí 52 lutas profissionais fora as não profissionais, Fora briga é, de rua, com televisão nada. É. O B.A. tem mais não profissional do que profissional, né? Então, Sim. a quilometragem acumulou, deu o tempo do, do Jesus das Ruas, que teve um 2019 fabuloso, né? Virou uma estrela do esporte com três vitórias do Ben Askren, do Nate Diaz e o Darren Till. Antes disso, era aquele cara que ganhava duas e perdia uma, ganhava três e perdia uma, né? Sempre acima da média, Porra, mas era também Era o nunca. Kevin Holland. Ele era é. o Kevin Holland antes. E, de repente, o maluco virou o Nate dias. É um negócio muito louco isso, né? Mas você vê o timing, né? Tem até sorte, Sim. né? Timing e tal, se você pega o sudoeste certo, de repente cê, a diferença entre ser o campeão e ser o décimo do ranking é o sudoeste certo. E o Magidal pegou, né? Deu tudo certo. O Nate Diaz deu a sorte. Por que que eu digo sorte? Não é que o cara, porra, ajoelhada voadora não foi sorte, né? Aquela competência do cacete, mas a sorte que ele deu foi o Nate Diaz ganhar do Anthony Pettis e desafiar ele por um cinturão fictício, da a hora de comprar, né? Isso Sim. é uma sorte, <risos> Pô, chamar o The Rock, pô, fazer em Nova York. Isso, é bizarro. E é. Miami, né, cara, que é um lugar. Ele vestiu muito essa, essa camiseta também do Trio Five, do Miami. E deu outra, tal, outra sorte, que era o, o, o Durinho ia lutar com, com o Camaro Usman, pegou Covid e o Dana White foi. a toque de caixa pra luta. Um né? milhão, isso, um milhão e meio de dólares pra ele pra ele disputar o cinturão em cima do laço, entendeu? então e aí, ele foi assim, feito luta dura. Porque tem isso também. É. Porque da segunda ele entrou no. Ele sentou, né, na graxa, mas no, na primeira luta ele fez uma luta até assim, perdeu claramente, mas fez uma luta mais dura, foi cinco rounds e tal. Eu acho legal, oh, oh, Carrano, um jobber, né um, um funcionário, alguém com uma carreira tão longa no MMA, que viveu de cheque em cheque por muito tempo, conseguir né dar esse gás aí no final, virar um multimilionário, agora tem evento de boxe, porra, você vê a mansão dele no UFC Embedded, é bacana, né, que, que mais pessoas que não sejam campeões mundiais e número um peso por peso, consigam ter um, uma caixa, né fazer bastante dinheiro nesse esporte, então o mais vidal é uma prova de que nos dias de hoje você não precisa necessariamente ser o campeão para ter grana nesse esporte você ser um lutador excitante um, um cara que empolga que produz nocautes, é agressivo às vezes com alguma sorte basta, e na sequência também o, o Carrano Durinho, o que, que a gente tem aí pro Durinho na sequência, ele pediu o tarot shot, não vai receber porque o Kobe, -Kobe então está confirmado na disputa do cinturão talvez seja até em julho né? É, na Inglaterra, em Londres a gente vai ter provavelmente dois pay-per-views em julho, e aí tem o Usman, tem o Covindon que vai disputar o cinturão que Kimayev subiu, Belal, Mohamed Durinho e Hakmonov. sobre sobra essa galera, o Dana White quis fazer Rakmonov e Belal, Belal não aceitou que é o Usman, a gente pode ter o Usman e Belal e o Durinho ficar como reserva de Leon Edwards versus Kobe Covindon. pode dar uma sorte de alguém ter um problema ele disputar o cinturão linear ou interino mas você gosta, pelo que você viu de atuação você gosta das chances do Durinho ser campeão nessa categoria ainda ou você acha que tá tarde, falta frame? Será que ele pode pegar um Sul Oeste e, e virar campeão? Cara, eu tava, curiosamente, eu estava hoje falando sobre isso com o Sam Brett, que é o, o matchmaker do, do Brady, a gente tava trocando o uma Brady, ideia lá né? Escritório. O campeão da NFL, não é? O Champagne? É o é o, é o Payton, técnico do, do Louisiana, do New Orleans Saints. E aí estava conversando lá no escritório, cara, e, e falando sobre o Durinho e tal, e eu comentei com ele. Ele falou o que, que, que eu achava que aconteceria em alguns casamentos. E eu comentei com ele falei, cara, eu tenho para mim que o Leon Edwards é, contra o Durinho é um casamento péssimo péssimo não, ruim pro Durinho, não acho um casamento bom pra ele, mas o Kobe Covington, inclusive eu acho o, o, o Leon Edwards um casamento melhor pro Covington e o Durinho um casamento ruim pro Kobe Covington, sacou? Então os três meio que se completam, é, e isso é interessante se você olhar do ponto de vista do matchmaker e aí não o matchmaker do Bremen, no caso o matchmaker do UFC, é interessante você ter esse triângulo, né que basicamente forma, você tem um atleta que o jogo encaixa bem com um, mas não encaixa tanto com o isso dá uma dinâmica muito legal lá em cima E eu não descartaria as chances do Durinho Caso o campeão seja o, o Kobe no caso ele vença o Leonidas Que é uma boa possibilidade, afinal de contas Na minha opinião, pelo menos, o jogo dele encaixa bem Com o do atual campeão, o inglês é, Não é que ele não tenha chance contra o Leonidas, pelo contrário O Leonidas também dá mole pra caramba é, não, não é impossível, mas acho o, o Durinho, talvez Ali do pessoal do topo, tirando o Chimaneve, nessa Que a gente não sabe se vai lutar, provavelmente não vai Talvez, e o Usman, obviamente que Já venceu o, o Kobe duas vezes, o Durinho um, um casamento... Chimaev é, Borrachinha em Abu Dhabi. Já, é. Já, já tá... é, não, eu digo assim, pra, pra falar do pessoal que tá lá na parte de cima, acho que o Chimaev não, não volta também mais, vai ficar, vai ficar direto mesmo por lá, mas tirando esse, esse pessoal assim, o Durinho é um dos piores casamentos pro Covington e eu não, não descartaria a chance dele não, cara. Ele vai só, só não pode se ferrar no time, né? Porque realmente, se todo mundo arrumar um par pra dançar e ele ficar sobrando, é, ah, beleza, vai ficar de substituto. O que o UFC fez pro Kobe Covington, que é fica de substituto e depois disputa o cinturão direto sincera e honestamente, não é sempre que acontece. É, pode ter uma chance enorme dele ficar lá de substituto e lá bater o peso e, e o bonde da história passar, sabe? Eu acho que o Durinho vai ter que ou se movimentar, e ele é um cara muito ligado nessas coisas, isso é importante, é, tá sempre atento pra não deixar realmente o, o cavalo selado passar na frente. Mas eu acho que tem um, um caminho interessante aí pro brasileiro, que fez uma luta também pra não, não falar só sobre o Mazidal, final de carreira, não sei o que e tal. Essa versão do Durinho mais comedido, é que me estudar, fazendo ansioso, uma estudada né? técnica, é, mas... menos ansioso, sim é muito perigosa também, porque ele é um cara completo, né? Ele tem mão boa, obviamente o chão dele dispensa comentários, então tudo isso que acrescenta muito as chances do Gilbert aí no, nos próximos meses, talvez aí mais um ano, um ano e pouquinho. É, eu também acho que esse lance dele esperar e, e se contentar em ser reserva ou de esperar uma, um title shot como o Nate Diaz e o Magidal fizeram há muito tempo aí e funcionou pra eles, perigosa, porque primeiro, ele não é nem o Nate Disney nem o Majidal, né? Ele tá. não é tão popular quanto, quanto esses dois. E segundo que, de novo, né? Ele tá concorrendo com o Usma, ele tá concorrendo com o Rakmonov, ele tá concorrendo com caras que se manterão ativos. É perigoso, eu acho perigoso e, e né, eu, eu lembro muito da história do Jacaré, cara. Eu, eu acho, sei lá, eu, Sim. de repente, pro Durinho, agora que ele tá no auge, tá bem, né? Fisicamente, bem psicologicamente, bem estrategicamente, não teve lesão, saiu dessa luta sem um arranhão no rosto, eu acho que era a hora dele tentar se garantir como number one contender, tirando da corrida quem ele acha que é mais perigoso pra ele. É o Belal? É o Usman? Pô, desafia esse, vence e deixa, deixa ser algo inquestionável, sacou? Porque sei lá, ele corre o risco de esperar e ser passado pra trás. É isso que eu acho. Principalmente se, por exemplo, vamos dizer que façam Camaro Usman e Belal Mohamed, Usman vence bem e o Kobe Covington vira campeão. Aí vão, vão ter todo o apelo de fazer Usman e Kobe Covington, com Usman na, na posição de desafiante, né? E aí o Durinho sentou. Mesma coisa, se o Rakimonov, por exemplo, pega o Usman ou pega o Belal e, e massacra, fica difícil não dar o tarot shot. Como é aí, que segura né? o hype, né? Complicado, é, é. Tá. Enfim, vamos ver o que o futuro reserva aí pro nosso Gilbert Burns. E na luta principal, Carrano, eu, eu tô achando curioso, o público brasileiro ficou machucado, né? Lembrou mais ou menos quando o Charles foi finalizado pelo Islam Mahashev. Foi meio doloroso, né? O público tá pesaroso, como se um parente tivesse partido. Você também, porra, sim, sentiu dor no momento em que Israel Adesanya nocauteou o Poitão? Não, mas eu, eu fiquei isso um pouco surpreso. E isso foi até outro detalhe, né? Que eu tava conversando a caminho. Do... E a, a, aqui é muito legal a diferença, porque pra mim aqui, quando acaba a luta, eu não vou dormir e acordo no outro dia e penso te lembro da luta. A, a, aquele, aquele dia continua. Então você fica muito fresca a discussão. Eu acabei aqui o, de assistir o evento. Aqui acabou por volta de 8h05, 8h10 da manhã. Tomei um banho, troquei de roupa saí sair pra trabalhar, que no domingo aqui é dia né, dia de feira, peguei o João o João Vitor Xavier, que foi colunista ah, na casa dele, de carro, né pra ir pra, pro trabalho. Pegou o João né? e te teve uma, uma discussão fresca é isso, mais ou menos, é, e aí, resumo domingo? E aí do a gente foi domingo? falar sobre a luta Pô, meu domingo foi isso aí, cara, resumão do meu domingo aí o baião dos brothers, e aí a gente foi ter uma discussão assim, fomos falando né, sobre a luta, o que a gente achava e eu ainda comentei com ele falei, cara, veja só, a gente obviamente olhando agora, é meio cômodo até, você falar assim, ah, o o Adesanya meio que pô, se fez de bobo ali e o Poatan superestimou o quão machucado ele tava, mas honestamente, cara, na hora que eu estava vendo e vendo ao vivo, a impressão é que aquela joelhada que não pegou tão bem, que não varou tanto assim a guarda do, do Adesanya quanto foi é que ela tinha passado um pouco mais e tinha dado uma certa bambeada no, no nigeriano, e aí eu entendo o, Adesanya, o Poitain meio que dá uma, uma fobadinha e eu acho que a gente não pode perder muito de vista também, é isso, a gente não Pode só, claro, que o replay ele te ajuda a fazer uma análise minuciosa de cada técnica, do que aconteceu, etc e tal. Mas ele não repete o momento. A gente tem só aquele é. momento fugaz que o passou caramba. e não volta mais. É impossível condenar o Poitain, tá? Porque, olha só, não. tudo que ele quer na vida dele é que o adversário fique de costas pra grade e parado para ele meter aquela, aquela bomba de esquerda que ele, que ele mete, né? Então, ele conseguiu, pela primeira vez na luta, ali em quase 10 minutos, Fazer o Adesanya andar pra trás e colar as costas na grade. Foi assim que ele nocauteou o Adesanya no, no, no encontro anterior. Aí a joelhada alta eu assistindo, eu também achei que pegou. O Adesanya se moveu pro lado errado, né? Ou seja, pro lado do cruzado. E assim, eu achei brilhante e genial a resposta do Adesanya, porque certamente ele treinou isso, certamente Sim. ele estava procurando eu acho que alguma é que eu coisa. Isso. Claro, alguma coisa pra contragolpear o cruzado do Poitain e ele, e ele é, conseguiu, né? Se fechou alto Ali O cruzado foi no braço dele e aí ele automaticamente sobe com a mão direita e nocauteia. Então isso certamente foi muito treinado, muito ensaiado e é algo que ele vinha em mente porque é, na primeira luta ele também bambiou o Poitain assim, botando a mão direita por cima da mão esquerda do Poitain. Era, era, era basicamente, essa era a grande disputa, né? Foi na primeira luta e voltou a ser. É o cruzado de esquerda do Poitain e a mão direita do Adesanya, um por cima do outro. Quem, quem vence? No primeiro levou o Poitain, no segundo levou a Adesanya. Só que, ao mesmo tempo, o Poatan o botou o Adesanya onde ele queria. Eu fiquei com a impressão que a joelhada alta pegou. E ali ele teve a chance de botar um cruzado limpo. Não pegou e pegou o do Adesanya. É aquele Sim. negócio, né, cara? Um, é, é, é um duelo de pistolas. Uma hora você puxa mais rápido, outra hora o cara... <risos> Que papo. Ficou, estranho. Porra, ficou estranho, mas segue em frente. É um duelo Pistoleiro. de, de pistoleiros, né? Em que um sacou a arma mais rápido e acertou o outro, né? É. Aliás, eu vi o John Wick 4 e, e é assim que termina o filme. Então, E não vão ver. Puta merda. Uh, três horas de o tiroteio. Renato, chega. O Renato foi dando. O podcast Sexto Round agora virou a sessão de spoiler do John Wick. Isso aí que você falou, Renato? Só um. Três um horas abrilzinho. de tiroteio, Carrano. Pô, eu não aguentava mais. É, Ufa, parece cara, que é a, mesma, é a mesma cena durante três horas. Meu Deus do céu. O cara literalmente matou 700 pessoas no filme, caiu de prédio, foi atropelado cinco <risos> vezes. Não dá. Não dá, não dá, muito bafo, mas só terminando o, aqui, e o que que o Poitin fez é, por, pelos 10 minutos anteriores e funcionou maravilhosamente bem, manteve a longa distância, fugindo da mão direita do, do Adesanya, e bombardeou a panturrilha, né, ele é muito grande, 1,95m, envergadura de perna grande também, chutou, não sei se você notou, o Adesanya e sentiu com o Adesanya. Perna, não, saiu com a perna enfaixada, mancando do, do, é. do, do estádio, Pô, ele bambiou umas duas e, vezes lá, bambeou e de Digo mais, se o Poitão não tivesse sido nocauteado, o Adesanya não chegava no fim com aquela perna não, tá? É, e ele já estava com as duas pernas machucadas nas duas bases. Então, o Poitão foi minando, minando, minando, fez o Adesanya andar para trás. Quando andou para trás, meteu ajoelhado, o Adesanya andou, girou para o lado direito dele, para o lado esquerdo do Poitão, e apareceu a chance de botar o cruzado. Só que aí o Adesanya estava esperto e botou é, o, o seu próprio cruzado por cima. Foi um jogo de xadrez em que o nigeriano conseguiu dar xeque-mate. Quando você tem dois strikers do mais alto nível Da primeira prateleira do mundo É isso, uma hora um vai dar checkmate Outra hora o outro vai dar checkmate Mas pra mim não fica caracterizado Que um é superior ao outro Assim como não ficou na primeira luta É, basicamente são dois craques Em que um levou a melhor do que o outro E, e, e grande ponto aqui pra Adesanya É de superar toda a dúvida Toda a, a, a falta de motivação De ter perdido três vezes pra um cara e depois vencido né? Pô, cara, isso aí pra, pra mim foi o grande né, um grande destaque, essa grande mensagem que fica disso tudo é, primeiro, impressionante a capacidade de, de reinvenção do Adesanya. Digo mais, até no, no próprio lance que definiu a luta, bicho, é, tem que ser um ser humano fora da curva para ter a frieza ou, ou o instinto ou até, eu digo, a coragem, talvez não seja a expressão certa, mas é o que eu vou usar aqui por falta de, de palavra melhor, de armar essa arapuca justamente no golpe que botou ele pra dormir duas vezes. Tipo assim, os dois maiores traumas da carreira da Adesanya, que é o nocaute brutal que ele sofreu no kickbox e o nocaute que ele sofreu no MMA pra perder o cinturão dos médicos, que tinha sido dele porra, e, porra, ele tava invicto na categoria e passando carro em todo mundo, vieram no mesmo golpe. E o Poitain, ele, porra, jogou em cima disso. Pensa num jogo, como você falou, num jogo tão de, de, de margens tão curtas como essa, às vezes um segundo de hesitação, às vezes aquela dúvida, pontada de dúvida, e o cara não teve. Ele falou, irmão, é isso aqui, eu treinei, é isso que eu vou fazer. Apareceu a oportunidade com a perna toda fodida, ele foi por cima do mesmo jeito e não quis saber. É brilhante, é, achei que pô, é difícil fazer isso que ele fez, de conseguir dar a volta por cima, depois de, de tanto bater na trave, de tanto se, né, se estrupiar, e fica aí um, acho que uma. É, é, ele falou até uma frase muito legal depois né, da, da luta, ele falou olha, eu, eu quero que todo mundo sinta o que eu tô sentindo agora pelo menos uma vez na vida, você vê que o cara não tava, não é só, o, tem o personagem, tem tudo, mas ali era, era, era o ser humano mesmo, você vê por trás da, da máscara toda, o cara falando Meu bicho, eu tô muito feliz, eu queria muito ter feito isso, e eu Conseguir, foi muito maneiro por parte dele, e o adendo que eu ia fazer, quando você falou dos dois pistoleiros, quem sacar arma mais rápido, é o seguinte: a, a tensão de uma luta entre dois strikers desse nível, e eu, eu ousaria dizer que acho que são os dois melhores strikers do MMA. Ousaria, não, né? Na verdade, palpite menos ousado que eu já tive aqui é esse, mas. Um, um duelo de dois strikers. é A tensão é a mesma de um duelo no Faroeste, né, cara? O negócio... Eu tava sentado ali assistindo assim, meu irmão... Coendo a unha e... e, e porra, com... Sabe? Com a, os guia Tudo entrevado já... De, de segurar o tapete... Porque... É impresso qualquer hora pode acabar, brother... O, o negócio é assim... É, é uma mão... É uma, um vacilo... Um passo em falso... Fica uma luta muito tensa... É... É... é eu, eu ia até comentar... Pouco antes do nocaute acontecer aconteceu... Eu falei... Por mim esses caras podem lutar 20 vezes... Eu fiquei exatamente com essa opinião, né? É num jogo de milímetros e, e, e, e segundos, né? Dessa vez deu a Adesanya, mas a luta não tava boa pro Adesanya, não, cara. Não tava, tava não, com uma tava cara... Que a não, primeira. Pois é, não tava com uma cara boa pra ele, não. Só que aí, de novo, né? O brilhantismo Sim. do, do, do craque decidiu o jogo. Agora, é, eu, eu também fiquei com essa mesma impressão de que eles podiam lutar uma vez todo ano. Ou assim, outubro, Antônio. Adesanya e Poatan Podem lutar todo ano. Por isso que eu lamento o fato de que não não tá com cara nenhuma de que vai ter a revanche imediata, mas de repente até melhor pra eles lutarem um pouco mais no futuro, valendo outra coisa, em outra circunstância só que não pode ser a última luta que vimos de Poatan e Adesanya porque é muito bom, a gente tem dois, dois cracaços do Glory disputando o cinturão no, no UFC, é, é bom demais é, é um confronto técnico poético belíssimo, né? A gente não pode se privar disso. Não, cara, eu tô de pleno acordo, é, eu sempre falei, eu sempre fui muito Contrário à repetição exaustiva de lutas, etc e tal, mas para toda regra há exceção e ju justamente porque exceção é que se confirma a regra. Não tem que fazer toda a luta é, um milhão de vezes, mas Poatan e Adesanya é tão fora da curva, é, é, um, é um casamento tão equilibrado, fica tanta dúvida no ar toda vez que esses dois se encontram, é, é tão difícil separar eles, né, em, em termos de, de, de lugar e de status e de, de condição, enfim, de favoritismo, etc e tal, que, por mim, até que essa dúvida de fato seja dirimido. Alguém vença aí umas duas, três seguidas e a gente não tem. Pode ir fazendo uma vez por ano, não tem o menor problema. Essa não é a luta que vai, que vai ficar cansativa, que vai ficar ruim, que vai ficar chata. Pelo contrário, cada vez que fechar a porta, tivesse tiver esses dois lá, meu amigo, é coração porra, na garganta, é, é unha ruendo e, pô, não tem... É, é impressionante, assim. O UFC não pode inclusive desperdiçar o potencial tão grande de ter... É... Às vezes não tem a narrativa, não tem o personagem do McGregor lá que fala e tudo, mas quando começa... O prime time, que é a hora da verdade, é muito, é muito sinistro. É um encontro entre Israel Adesanya e, e Alex Patan. É verdade. Carrano, vamos embalar aqui essa edição mais expressa do podcast, porque André Azevedo nos deixou na mão e ele tinha muito a falar também, mas semana que vem ele volta. Vamos, vamos ler a opinião dos membros, dos Rushers All America, membros do canal, sobre esse UFC 287. Pedro Bressão, o que o Easy fez nesse final de semana com toda a pressão do mundo foi surreal. Pois é. É. Ricardo Xavier, só tem uma coisa a dizer a Adesanya é um gênio da luta em pé Legal, né, que o pessoal tá tirando o chapéu pro Adesanya né? É óbvio que vai ter aquelas reações De que, ah, o Patan não era nada disso Ah, o Adesanya se deu Se vocês sorte. soubessem o que aconteceu é. Mas no geral, o pessoal tá tirando o chapéu Pro cara, né, porque é brilhante A atuação dele Mais um motivo pelo qual essa luta pode continuar acontecendo Você vê que nada tira o respeito De ambas as partes, as pessoas não deixam Aquela história de que, ah, o brasileiro só vai é, Torcer, apoiar e valorizar se o cara Estiver ganhando, você não vê as pessoas, o pessoal falou que o Poatan deu mole, não sei o quê, mas ninguém também falou que não presta, todo mundo mais exaltando o Poatan, o, o Adesanya do que o contrário, mais uma aí na listinha de motivos pro, pro Dana White e pro, pro Mick Maynard fazer essa luta de novo, mais uma vez aí. O Leonan Torre, Easy tirou um caminhão da escosta, não só o Easy, né? Você vê a reação do Volcanóstia que a gente acabou de publicar no, no Instagram do sexto round, o alívio, né, do, dos amigos da equipe, dos familiares, o alívio, né, que é o o é um grande carrasco na vida do, do, do Adesanya, né? Então, certamente, foi, foi a vitória mais doce da vida do cara, né? Pô, não tenha dúvida, Renato, né? porque ele, ele, com certeza, ele bota esse vídeo aí pra dormir todo dia, cara. Dorme com, com, com os anjinhos. Deita lá, assiste o um videozinho do local desde sábado até agora, todo dia, antes da sonequinha do, do Adesanya, ele assiste essa vitória de novo. Bruno Lechinski, Durinho vive seu auge, não só pela vitória do último sábado, mas pelo contexto técnico comercial. Pra mim, é o BR mais importante de assistir atualmente. Falando em BR, né, Carrano? Não temos mais cinturão entre os homens, né? Tá é feia a coisa é... e nossos lutadores... Como muda mais em... rápido isso, né? É, e nossos lutadores estão mais envelhecidos, né? Será que vem um grande inverno por aí? Pô, oh, pois é, cara. É, uma... isso é... é impressionante como muda rápido mesmo, né, cara? Há seis, seis sete meses atrás, eram três cinturões, né? E agora... Oh, Fili... Seis meses né, atrás. É, o Filipe Príncipe. Gilbert está no caminho para conquistar o cinturão. Tem tudo para ser o campeão mais querido do o país, ó. Tá, começou uma esperança grande no Durinho, né, Carrano? O pessoal tá, tá esperando. <risos> Tentei fazer uma piada de cunho sexual aqui, mas fracassei miserável. Não, por favor, esquece. Murilo <risos> Salomão, esse esporte é bom demais. Não tem outro esporte que dá tanto frio na barriga e tremedeira ao assistir. Parabéns pro Easy. Pois é, quem tava lá em loco, pessoalmente, viu o nocaute do Kevin Holland, depois do nocaute do Adesanya, não tem como ser se manter imune, né? Quem foi ver ao vivo ali, ficou chocado e saiu Saiu com uma boa impressão. Aruan Puertas, o QI de luta do Is é absurdo. Poatan caiu na armadilha. Méritos do campeão. Espero que o Poitain dê a volta por cima. Logo, é um dos brasileiros mais queridos atualmente. Felipe Silva, o menino com 18 anos é pura ansiedade. Vai demorar para ter um jogo equilibrado e sólido. Pois é, mas esse é o normal do menino de 18 anos, né? John Jones não é normal. O pessoal quer se comparar com John Jones e não dá Gilbert Leandro Durinho já se garantiu como reserva de Edwards e Covington agora como diria o William Bigode só resta rezar esse William Bigode é maravilhoso né? agora é orar irmão Ali Abdul Hamid a carreira do Raul Rosa Júnior no MMA só é melhor do que a carreira de modelo que ele queria ter não, ele não queria não é possível Pedro Valadares se com 18 anos o fôlego do Rosa Júnior tá assim imagina com 30 Lucas dos Santos Raul Rosa Júnior me lembrou Charles no início da carreira totalmente unidimensional se eu não pegar no Juju Jitsu entra no Vinagre. Acho que é para tantos também. É, na verdade a gente não tem a é, amostragem ainda, né? Vamos ter que aguardar um, para ver um pouco mais e certamente tem muito mais a ser visto do, é, o, do Raul Rosa Júnior. O Daniel Maza pergunta, como o juiz marcou um round pro o Teve isso, né? Teve, teve um que marcou 29 28. Aí é complicado, drogas. é de Miami. Local, né? Local. Pro, juiz caseiro. Propaganda, propaganda anti-drogas. Não, não use drogas e vai julgar a luta. Iago Gomes, em profunda depressão com a derrota do Poiton, ainda mais do jeito <risos> que ele apagou. Acho que é inevitável a subida pros 93 quilos. Hoje, hoje vai ter resenha sobre o Poitano nos 93 quilos no 6 round e amanhã uma sobre o Adesanya. Por isso que a gente está mais focado aqui no podcast no presente do que no futuro. Eduardo Alijó quem não se arrepiou com o André declamando a música O Índio de Caetano Veloso na entrada do Poitano está morto por dentro. Dito pô, isso, nunca mais faça algo parecido porque deu azar da porra. <risos> é, pô, uma pena que deu azar e ficou marcado aí como a zica, né? Mas foi muito maneiro. Eu tava, tava acompanhando aqui, até fiz questão de entrar no site do e fazer o registro, porque ficou muito maneiro mesmo. E teve, no, no, não sei se foi o próprio André que fez a pesquisa e, e, e fez a associação, mas de fato há, muito, é, há muita semelhança, muita rima, muito verso ali entre a música e a história do Poitão. O Vinícius Xavier, taco principalmente no nocaute do Rob Fonte em cima do Adrian Anderson, né? Outro nocaute, na verdade, foi o Kevin Holland, teve o Rob Fonte e o, o Easy, né? Então foi foi um, um, um card principal o, cheio o de emoção. O decepcionou, né? Fez uma luta é. bem abaixo da média. Ó, oh, o Cadinho... O Poitin tava muito bem, felizmente essas coisas acontecem. Todo mundo fala que o Poitin ser é um nocaute bru nocauteador brutal, mas o Adesanya também é. Pois é, né? Easy deu o troco e agora vai reinar mais uns anos. Eu acho isso também, né? Foi no, no, no rolar dos dados, o um cara do mesmo nível levou a melhor. Não tem muita surpresa nisso. Eu só, eu só assim, Carrano, para ser bem sincero, eu só fiquei surpreso com o Adesanya mentalmente estar tá tão bem como ele tava, né? Tão pronto, tão preparado. Sim. Ele usou, ele usou toda todo a dor do passado como gasolina. E isso, ah, Renato, isso é óbvio, tem que fazer isso. É, mas é mais fácil dito do que feito, né não é tão fácil assim. É dificílimo, é pouca gente que consegue. Ele conseguiu, eu tava na dúvida, eu achei que ele não ia conseguir, mas ele conseguiu. Então, cara, é só tirar o chapéu e bater palma. É, o, o, o Paulo Dagger, né, Ver o Poitano cauteado no chão doeu a alma. O Breno Corrêa, ele tá com alguma rixa com o Rob Fonte, eu continuo achando que o Rob Fonte só vai servir pra porteiro top 5 e, e vai lutar... <risos> Eu é, é, não entendi o que o Breno tem contra o Rob Ponte. Ó, oh, o, o Nemia Souza. O tem que subir para o meio pesado. Ele já fez história com a Adesanya e essa perda de peso é desumana para ele. Pois é, né? Isso foi o que o Dana White disse. Vamos ver se ele vai concordar. O Guilherme Santos. Estou com o feeling de Durinho campeão até o final do ano. Tiago Alves, o um incrível fenômeno do 3 a 1, tido como definição como, como definição do melhor por parte do fã irracional do Easy, Durinho campeão Brasil em 2024. É o fã do Poatã tá lembrando que é 3 a 1, né, o placar, né? Leonardo Natã, Durinho lutador modelo, tem especialidade de Jiu-Jitsu completo em pé, wrestling de alto nível, porém o jogo não casa com Edwards. Olha aí. Alessandro Alonso. Poitão foi vencido pela sua confiança. Achei que se precipitou no segundo round. É, eu acho que não tinha como. Qualquer um na posição dele ia fazer o mesmo. O Eduardo Santiago diz a mesma coisa. Eu acho que o Poatã foi com muita sede ao pote. Mas ainda assim o Adesanya foi genial. O Lucas. Esquece essa porra de podcast. Estou de luto. Felipe Pereira. A porrada do Adesanya foi forte ou a resistência do Poitão estava abalada pelo corte de peso? Tem ambos, né, Carrano? É, como diria o Sábio, ambos os dois, mas a, a não só, acho que eu acrescentaria um, acrescentaria um terceiro fator aí também, que é o fato de ter sido um golpe que pegou ele desprevenido, né, cara? Tem uma diferença muito grande. Cara, a, a, a absorção de golpes de qualquer atleta de alto nível, de um golpe que você está esperando, ela é muito diferente de um golpe como esse, que foi lançado por cima de outro e pega, pegou na tempora ali, meio desprotegido, e o, o Adesanya ainda teve presença de espírito de o Poatan dar uma baqueada que nele deu na primeira luta, e ele vir por cima e já lançar outro, né? Ele Meteu logo a segunda para não, não ficar. É, para não correr o risco de, do, do brasileiro sobreviver à Blitz. É, e tem uma mensagem mal criada aqui do Lincoln Carvalho. Rosa Júnior me fez perder dinheiro. Decepção. Perdeu metade do hype. É, ô, Carrano, eu, eu, eu tenho agora um quadro no Instagram chamado prévia da rodada, em que eu falo um pouco sobre o evento do fim de semana, mostro as odds e tal, e dessa vez eu, eu prometi uma caneca do sexto round pra quem acertasse em cheio os cinco resultados do card principal. Ninguém ganhou, acredita? Tivemos 250 comentários, ninguém ganhou, sabe por quê? Por causa do Rosa Júnior. Teve é, muita cara. gente que acertou é. as quatro, e eu teria que mandar caneca pra todo mundo, né? Mas teve muita gente que acertou por... as quatro Porém, o Rosa Júnior me impediu De enviar 50 canecas Muito obrigado, Rosa Júnior Palma pra você <risos> Então, é isso que você quer dizer, então Renato Na verdade, isso tudo foi um plano extremamente Elaborado, de sabotagem sua Pra não ter que enviar caneca eu achando que tinha a ver com luta, com MMA, com esporte Alguma coisa assim Não, eu mandei um direct pra ele ameaçador Hooker, to me, my Carrano, vamos embalar esse podcast aqui Quero saber se você tem o, o abraço da cobrinha e uma boa semana pra você, quiser passar algum merchan aí do Brave, fica à vontade ah, a gente tá, a gente falou na live, né, da, do, do próximo evento e, e eu fa, comentei que tinha caído uma luta, só registrar que vai ter um nome conhecido do público brasileiro que vai entrar nesse combate, né, a luta acabou sendo cancelada e o Joilton Peregrino que foi do TUF, olha aí, agora, ele, agora ele, mora agora na Alemanha, ele, né? Sim, agora ele vai pelo nome de Joilton Lauterbach é, mas tá morando na Alemanha e tal, e ele vai, vai fazer essa luta principal do evento na na Eslovênia, que rola dia 23, né? No próximo, esse domingo agora, no outro. E pra falar do abraço da cobrinha, bicho, um dos abraços da cobrinha mais fáceis que eu, já, que eu já, já precisei mandar nesse programa, a digníssima Sam Hughes tirou a invencibilidade da Jaqueline Amorim na primeira luta da noite e depois fez... Eu vou te ser sincero, Renato, eu sou, eu sou meu quadrado né com as coisas. Eu não tenho uma familiaridade muito grande com o universo conectado da juventude, o que vocês jovens aí chamam de redes sociais, etc. E tal e eu tenho notado, né toda vez que eu tô tentando me informar aí com a, com a garotada, é a forma como o, o ser humano mundial tem criado provas contra si mesmo. É impressionante a. a... A quantidade de gente que se filma cometendo crime, que vai no Twitter e confessa que tá sonegando. Sabe, tipo assim, porra, vagabundo tá, tá, tá achando que, que isso aqui é várzea. Já é várzea, mas você tá gente que é muita várzea. E essa Sam Hughes, ela fez isso num nível, assim, pra deixar é, é, todo mundo com inveja. Acabou a luta, ela falando da, na, na coletiva e tal, e ah, porra, não sei o que, muito feliz com a vitória e tudo. E meu namorado agora é que tá feliz, porque eu dei ele mil dólares, ele apostou em mim ele ganhou. Eu falei, fia, mas você não recebeu é, você o é mesmo você não recebeu o mesmo... Aí, eu gostei, foi do daquele Billy Quarantilho, né, no Twitter, ele falando Ih, fodeu, agora todo mundo vai receber o e-mail segunda-feira de novo. Porra, bicho, mano, não é possível. Cara, tem, tem um mês Renato. É... Ah, um mês, filho. Pô, foi agora, como é que a mulher me dá uma dessa? Me ajuda aí, a gente quer ajudar, né, o Aí, depois, vai ser mandado embora, vai falar, porra, mas eu não sabia. Né, então, vamos... gente, o negócio é o seguinte, eu não tô nem, eu não vou nem aqui ir pro extremo e falar, seja um ju, corretos, não, sabe? Assim, isso aí vocês têm que ser mesmo e pronto. Mas parem de produzir provas contra si mesmo. Acho que eu e os advogados de vocês agradecem. Complicado, meu querido Carrano, complicado, né? Às vezes o, o, o, o lóbulo Alinho frontal... o chicote do cu... O lóbulo frontal não atua, né? Então, tem, tem, tem esse tipo de distorção. Mas é isso, pessoal. Uma boa semana a todos vocês. É, temos resenha todos os dias. Voltamos com o podcast semana que vem. É isso. Vocês podem sempre escutar no Google Podcast, no Apple Podcast e no Spotify. E um grande abraço do tio, que tem bastante cabelo e tem uma altura invejada.